Olá, tudo bem? Eu sou o Jovem Cultural e no conteúdo de hoje, irei falar sobre o preconceito que as pessoas criaram com o um erro. Mas antes de iniciarmos, que fique bem claro para você que o que estamos falando aqui é sobre erros comuns que pouco afetariam na sua vida ou na vida de outra pessoa e não sobre o erro de uma traição, de uma desonra ou falta de caráter, por exemplo. E a linha de pensamento correta que devemos ter com os erros, diz respeito a aprender com eles, a melhorar algo e a refinar alguma coisa que ainda pode ser melhorada. E bom, exemplificando os pormenores, quero pedir agora para você que ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva e deixe o seu like também. E sem mais demora, vamos direto ao que interessa. Errar significa que você fez algo, porém não suficientemente bom para ser um acerto. E isso não é nenhum pecado. O que deves entender é que o erro vem para te ensinar algo, e só depende de você absorver a essência do seu erro para assim poder aperfeiçoá-lo a um acerto. E mesmo que erre é, novamente, crie o hábito de melhorar e aperfeiçoar as suas falhas. E o motivo que deve fazer com que isso seja frequente em sua vida se dá no sucesso, pois quanto mais refinar os seus erros para torná-los em acertos, mais acessível o seu caminho para o sucesso se torna diante do fato de que aquilo que já se tornou compreensível para você se torna também menos provável de errar. E assim você molda o seu caminho para o sucesso nos erros que terá. E me conta aqui nos comentários como você tem encarado os erros que tem. Irei estar observando todos. O segundo ponto que você deve ter em mente quando se tratar de erros é que eles são adaptáveis. Eles podem trazer a mesma lição, mas com situações diferentes, pessoas diferentes e momentos diferentes. Então não fique presa somente uma solução que criou para aquela determinada situação. Se preciso, crie mais soluções. Seja adaptável e flexível para identificar um erro que já cometeu e saber de cor e decorar o caminho mais preciso para solucioná-lo. E dessa forma, desenvolvendo a mentalidade e a maturidade certa, fará com que a sua capacidade de encontrar o caminho certo seja muito maior em probabilidades do que a de se deparar com uma falha sua. E ainda em relação ao erro, existe um tipo de erro que traz evolução, que a partir de uma reflexão você o compreende e aperfeiçoa algo em sua vida, e o tipo de erro que te tira do jogo. E esse do segundo exemplo são erros mais complexos, pois partem de uma negligência sua com alguma responsabilidade que você tem já sabe como encará-la, mas mesmo assim decidiu falhar, decidiu tomar a atitude errada e nisso a direção que toma sua vida é ao fracasso. Então antes de tudo, compreenda também quais são os erros que você pode se dar ao luxo de errar e quais deles te levarão a trilhar caminhos melhores. E bom, para você que ficou até aqui, quero agradecer e pedir a sua ajuda para que compartilhe esse vídeo com um amigo que também está em busca de progresso e desenvolvimento. Tenho certeza que irá ser útil de alguma forma os nossos ensinamentos e aprendizados. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.